Nesse vídeo, eu vou descrever os componentes básicos do formalismo dedutivo, conhecido como dedução natural. Todo o sistema de dedução natural é definido através de um certo conjunto de regras primitivas. Tais regras são frequentemente divididas em dois tipos, regras de introdução e regras de eliminação. Para cada construtor da assinatura, no caso proposicional, podemos pensar em cada um dos conectivos de uma assinatura proposicional. No caso de primeira ordem, podemos pensar também nos quantificadores. E ainda, na primeira ordem, há a possibilidade de ter regras primitivas para predicados de interesse para uma dada teoria. O predicado de inclusão na teoria dos conjuntos, o predicado de igualdade em diversas teorias matemáticas. A forma básica das regras primitivas de um sistema de dedução natural é a seguinte. Há uma tupla de sequentes de entrada que, através desta regra, justificam a derivação de um certo sequente de saída. Um caso particular de regra de sistemas de dedução natural são os ditos axiomas. Nos axiomas, a tupla de sequentes de entrada é vazia. Portanto, ainda há uma conclusão, um certo sequente mas ela não precisa ser justificada a partir de nenhum outro sequente de entrada. Os sistemas de sequentes ainda são caracterizados pelas suas regras derivadas. um caso particular de regra derivada, são os chamados teoremas. Os teoremas são muito parecidos com os axiomas, no sentido de que eles não precisam ter entrada. A saída de um certo teorema, contudo, não é justificada de forma primitiva, mas a partir da aplicação de uma certa sequência de regras primitivas do sistema. Outro caso de regra derivada são aquelas que se parecem com as regras primitivas, no sentido de terem uma tupla não vazia de sequência de entrada. As regras derivadas também podem ter a mesma forma das regras primitivas, isto é, podem ter uma tupla não vazia de sequência de entrada. A diferença das regras primitivas, contudo, as regras derivadas, usualmente, não tratam da introdução ou da eliminação de um único construtor da assinatura. Uma típica regra derivada no sistema de dedução natural poderia ser a regra do silogismo disjuntivo. A regra do silogismo disjuntivo pode ser pensada como uma maneira de combinar estes dois sequentes de entrada para produzir este. Em dedução natural, isso seria lido tipicamente como uma derivação, na qual, a partir de não alfa ou beta e alfa, podemos concluir beta. Em qualquer dos casos, contudo, trabalhar no sistema de dedução natural consiste em produzir derivações. Essas derivações são construídas a partir de regras primitivas ou derivadas, e, tipicamente, possuem hipóteses que, às vezes, podem se dividir entre aquelas que são ativas ou aquelas que já foram descartadas, os objetivos, que, usualmente, são o último passo de uma sequência ou a raiz de uma árvore, e a estrutura, que é construída justamente usando as regras. Alguns cuidados importantes que devem ser tomados ao trabalhar com o sistema de dedução natural dizem respeito, mais uma vez, aos estilos nos quais esses sistemas são representados. Por exemplo, é frequente que em dedução natural se fale em descarte de hipóteses, que consiste, basicamente, em tomar uma sentença que aparece do lado direito do símbolo de sequente e fazê-la desaparecer, por exemplo, movendo-a para o lado esquerdo do símbolo de sequente. Na representação, na forma de árvores... Estas hipóteses que apareceriam nas folhas da árvore simplesmente desaparecem, são descartadas. Ainda na representação na forma de árvores, é preciso tomar um certo cuidado com relação ao chamado conflito de marcas. As marcas são usadas para poder falarmos de cada uma das premissas ou hipóteses que aparecem nas folhas de uma árvore de derivação. Um conflito de marcas consiste em acrescentar a mesma marca a duas folhas diferentes, ou seja, chamar duas coisas diferentes pelo mesmo nome. É claro que o mesmo objeto pode ter dois nomes. Um colega nosso pode ter o nome, familiar, e o nome que é um apelido. Por outro lado, se eu resolver chamar dois, três colegas diferentes, que têm nomes diferentes, usando o mesmo nome, uma certa confusão pode acontecer. Imagine que eu tenho uma banda, todas as pessoas têm nomes diferentes, e eu decido chamá-las todas de Raul. Em um certo momento, eu digo, toca Raul! E eles ficam confusos. De qual Raul eu estou falando? Outro cuidado importante é que, em dedução natural, muitas vezes as regras têm um efeito global. O que quer dizer que, embora elas estejam sendo aplicadas em um ponto particular na construção de uma árvore de derivação, elas precisam olhar para o que acontece na árvore inteira, em particular para as folhas daquela árvore. Isso é tipicamente o caso, por exemplo, dos sistemas na forma de árvore, em que trabalhamos com regras de quantificadores, como por exemplo a introdução da quantificação universal. Faremos aqui uma ilustração de uma derivação construída segundo um sistema de dedução natural. O sistema de introdução natural para a lógica clássica proposicional. Note que cada nó desta árvore contém um sequente. Um sequente nada mais é do que um par contendo um antecedente, aqui um conjunto de fórmulas, e um sucedente, aqui uma fórmula. Como o foco da dedução natural é sempre na conclusão do que acontece do lado direito dos sequentes, não surpreende que as principais notações para a dedução natural foquem somente nessas fórmulas e deixem os contextos que aparecem em azul nessa derivação implícitos. Nós vamos traduzir aqui a presente derivação para duas notações diferentes nas quais a dedução natural usualmente é representada. A notação das árvores decoradas por fórmulas em seus nós e a notação das sequências de fórmulas no estilo conhecido como FIT. Nos dois casos, vale recordar, o nosso objetivo é mostrar como a fórmula não. Beta conjunção gama implica a alfa, pode ser derivada, pode ser justificada a partir das duas premissas, que aqui eu vou identificar como P1 e P2. Vamos construir primeiro a árvore. Vale notar que essa nova árvore é isomorfa à árvore anterior. Possui exatamente os mesmos nós nas mesmas posições, só que agora, ao invés de estarem decorados por sequentes, apenas as fórmulas na conclusão desses sequentes aparecem. As regras usadas nas justificativas são as mesmas regras usadas anteriormente, mas nesta árvore, algumas das suas folhas são descartadas de acordo com o fato de que, em dedução natural, algumas destas regras permitem tal descarte. Permitem que algumas fórmulas desapareçam do sucedente do sequente. Na notação de Fitch, a derivação tem uma aparência um pouco diferente. Ela pode ser construída assim. Escrevemos uma sequência de linhas, iniciando pelas duas premissas, P1 e P2, E prosseguimos numerando essas linhas e construindo a nossa justificativa. Assim. Note que a nova derivação não é isomórfica à anterior, não só porque ela não tem a estrutura de árvore, mas ela sequer tem o mesmo número de nós. 10 linhas correspondem a 11 nós dessa árvore. A razão é simples. As fórmulas que foram repetidas, as premissas que foram usadas mais de uma vez, só são detectadas quando olhamos muito em detalhe para a formulação sequencial. Enquanto que na árvore a gente consegue vê-las claramente nos seus dois usos. O descarto de hipóteses acontece de uma forma um pouquinho diferente também, mas, essencialmente, produzindo o mesmo efeito. E as regras são exatamente as mesmas que aparecem na nossa árvore original. O formato das árvores decoradas pelas fórmulas, que são os objetos principais que aparecem nos nossos sequentes, é muito sugestivo em dedução natural. Eu vou descrever as regras esquemáticas para a introdução e eliminação do símbolo de inclusão conjuntista. A regra da eliminação recebe duas árvores e produz a partir delas uma terceira árvore, onde a partir de A subconjunto de B e C elemento de A, concluímos que C é elemento de B. A regra da introdução nos diz que, se começamos com a hipótese de que C é elemento de A e concluímos que C é elemento de B, podemos daí simplesmente introduzir a inclusão e dizer que A é subconjunto de B. Para isso, a hipótese inicial é descartada e o C que nela aparece deve ser um símbolo inteiramente genérico, como veremos mais adiante. Quando eu digo que as regras são esquemáticas, eu estou querendo dizer que elas se aplicam para todo A, todo B, todo C. As regras de dedução natural normalmente são formuladas assim, de forma esquemática.